Como o nosso cérebro, apesar de ser 5% do peso do nosso corpo, mas ele gasta praticamente um quarto, ou seja, é, proporcionalmente cinco vezes mais, 25% da nossa energia, ela é toda consumida pelo nosso cérebro, é, o que, que acontece? É, energia para a gente, raciocínio, ou seja, raciocinar, que eu preciso prestar atenção nas minhas emoções para reinterpretar meus sentimentos, que eu preciso é, criar, planejar novos comportamentos e treinar esses comportamentos. Isso tudo é, exige muita energia cerebral, ou seja, um gasto de glicose gigantesco. Muitas pessoas, inclusive, não conseguem fazer isso, têm a preguiça de fazer isso, porque é muito mais fácil culpar o outro. Porque aí você não tem um gasto energético nenhum, você não precisa, você pode economizar sua glicose. A partir do momento que a gente tem essa consciência e começa a gastar essa energia, a gente percebe o quanto isso é, nos cansa, ou seja, você precisa focar para conseguir fazer isso. Mas o que, que acontece? A gente vive numa sociedade que ela preza muito que você preste atenção no outro e não preste atenção em você mesmo mas por que que eu tô falando isso eu tô falando isso pelo seguinte quando você foca numa por exemplo numa relação de desequilíbrio normalmente eu vejo que as pessoas ficam focadas em analisar o comportamento do outro em tentar adivinhar o que essa pessoa sente o que essa pessoa tava pensando mas o que, que a gente faz? A gente gasta essa energia em tentando analisar e entender o que acontece no cérebro da outra pessoa, mas a gente não está gastando energia para tentar entender o que está acontecendo dentro do meu cérebro. Como é que, o que está que acontecendo dentro do meu corpo? Como que eu estou me sentindo? E a gente precisa constantemente lembrar que gastar a minha glicose, ou seja, a minha energia cerebral, para ficar avaliando o que o outro é, sente, é inútil. E isso é o que a neurociência dos últimos tempos nos diz. Se os nossos circuitos emocionais são criados de acordo com a nossa história, é a minha história que forma o meu cérebro. E ela é muito enviesada porque eu vivi. O outro. Tem uma outra história. Então, ele cria um cérebro, ele cria emoções e sentimentos que podem não ter relação nenhuma com a minha. E, em geral, é isso que acontece. Então, toda vez que eu uso da minha energia para tentar identificar o que o outro sente, eu estou fazendo uma aposta que, na verdade, é baseada na minha história, em como eu me sinto. Então, focar a minha energia em como o outro. Sente, é gastar energia e é uma, gastar uma energia inútil a gente só consegue fazer isso com quem a gente tem muita intimidade e em geral, em relações de trabalho ou em relações de amizade ou de relacionamentos que a gente não tem uma intimidade de longa vida, a gente não consegue fazer isso existem cursos que vendem, por exemplo que você vire um expert em tentar identificar o que o outro sente. É gastar dinheiro à toa. Porque o que a neurociência nova nos diz é que a gente tem que focar no nosso autoconhecimento, na melhora dos nossos, das nossas interpretações de sentimentos, da nossa mudança de comportamento. Porque assim a gente consegue estabelecer um equilíbrio emocional nosso, um foco e um melhor relacionamento com os outros. Eu espero que isso tenha ficado claro para vocês.